Oi, vamos continuar vendo solos? Vamos ver material de origem e intemperismo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto. Hoje, quem vai nos acompanhar é um clássico grig. Nós vamos falar um pouco sobre intemperismo na formação dos solos: como é que a rocha vai se desgastando, é, intemperismo físico, intemperismo químico como é que a rocha vai desagregando e vai formando o solo. Vou fazer um, alguma coisa um pouco diferente, porque eu gosto de ir testando é, novas formas de fazer as coisas. Vou apresentar no formato de um PowerPoint alguns slides, vou comentando sobre eles e a gente vai seguindo. Então hoje vai ser uma espécie de uma aulinha. Vamos ver como é que vai ficar litosfera é a parte externa do planeta, é a parte sólida do planeta, é onde estão as rochas. E 99% do volume das rochas é composto de apenas nove elementos. Olha, seguindo a tabelinha ali, 60% oxigênio, 21% silício, 6% alumínio, 3% hidrogênio, 2% sódio, 2% ferro, 2% cálcio, 2% magnésio, 1% potássio, isso dá 99% e o restante 1% são todos os elementos, chumbo, prata, ouro, cobre, o que for. Então o modo como esses elementos é, se arranjam internamente, e a gente está falando ali de moléculas, de átomos, né, de associação entre eles, o modo como eles se arranjam é que vai determinar a estrutura da rocha, a composição, dependendo dos elementos que estão interagindo, e a sua resistência ao intemperismo. Então, quanto mais forte for a ligação entre os átomos, mais resistente vai ser o, o mineral, mais resistente vai ser a rocha. Pensando num granito, por exemplo, e aí é só como exemplo. Um quartzo, o granito é, é, é composto de quartzo, feldspato e mica. O quartzo, ele é composto de silício e alumínio. Esses formam uma ligação muito forte entre si. E por isso é muito difícil de intemperizar. Por isso a gente tem muita presença de quartzo na, na natureza. O, o que é quartzo? Boa parte das areias que a gente conhece é quartzo. Na parte expressiva do, do, dos afloramentos rochosos aí, sedimentares, é quartzito, arenito, é quartzo. Beira de rio, tá muito presente as areias com quartzo. Mesmo no interior das rochas, está muito presente o, o quartzo também. O feodispato, é potássio, sódio e cálcio, ele tem uma ligação intermediária. Enquanto a mica, a, a biotita e a muscovita, ela tem uma ligação mais fraca. Então na hora que a, que a rocha começa a ser intemperizada, biotita e muscovita, rapidamente começam a, a ser liberados por o ambiente. Logo depois o potássio, sódio e cálcio, e mais resistente o quartzo, silício e alumínio. E o que é um intemperismo? intemperismo é uma alteração da estrutura e da composição da rocha. E o intemperismo ele pode ser físico, como pode ser químico também. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O um intemperismo físico, principalmente, a gente tem a expansão e a contração é, associados a mudanças de temperatura. Uma rocha mais escura, na superfície dessa rocha, num dia quente, num dia de, de sol diretamente incidente, ela pode chegar fácil aos seus 80 graus Celsius. Quando um corpo aquece, a gente vê isso nas calçadas das cidades, por exemplo. A calçada aquece, a gente não percebe, mas o corpo da, da calçada ele expande e depois à noite, quando resfria, ele encolhe outra vez. Essa expansão e contração acaba rachando a calçada. Exatamente a mesma coisa vai acontecer nas rochas. A gente tem uma rocha que por fora está uns 80 graus, internamente baixou para 50, 40, 30. Essa diferença de, de temperatura vai fazer uma diferença também de dilatação desse corpo. Isso, com o tempo, vai acarretando microfissuras por onde a água pode entrar. Junta isso com a noite, que vai cair a temperatura. Então durante o dia você tem 80 graus, e à noite, numa região árida, desértica, num semiárido, como o Nordeste, a temperatura pode cair bastante. Então você tem a expansão durante o dia, a contração à noite. Outra vez vai formar algumas fissuras, algumas trincas. Nessas fissuras e nessas trincas, pode ocorrer de uma determinada árvore ou uma determinada vegetação estar se enviando as raízes. E aí a gente tem a interação também com o processo biológico acontecendo. E na hora que as raízes penetram nessas fissuras, o crescimento das raízes vão ajudar também a desagregar essas rochas. E o intemperismo químico? O que, que é? aí O intemperismo químico, o principal componente é a água. A água é um solvente universal. Ela vai se ligar com os mais variados elementos. Na hora que a água está presente ali no meio, pode acontecer a dissociação da água de hidrogênio e a hidroxila, o OH. Essa dissociação vai liberar o, oxigênio, o hidrogênio no meio. E esse hidrogênio é, por ele ter um, um, um raio atômico menor, ele pode é, se associar ao, a determinados constituintes ali da rocha e liberar alguns elementos que estão presentes. Então ele vai alterar a constituição química e mineralógica dessas rochas. O íon é, do hidrogênio vai ocupar o espaço do potássio, por exemplo. Então vai liberar o potássio, cálcio, sódio... É, no ambiente que está ali presente, vai começar a desagregar por hidrólise aquela rocha que estava ali e agora ela já não é mais tão dura. A gente viu que tem algumas partes ou alguns minerais que eles são mais moles, entre aspas. Então uma rocha mais frágil vai se modificando, vai liberando íons, né? vai liberando nutrientes para esse solo e esses nutrientes que estão presentes no solo é que são os nutrientes que as plantas vão absorver. Então dependendo da, do embasamento que tiver, o solo que vai estar em cima ele vai ser mais rico ou mais pobre em relação à quantidade de nutrientes que estão ali presentes. Os solos nordestinos, eles são solos, é, por conta de pouca umidade, eles estão mais sujeitos a um fracionamento mecânico, a um fracionamento por conta da temperatura. Então ele vai ser um solo mais pedregoso é, e vai ser um solo mais rico também de, de nutrientes, porque não deu tempo desse nutriente ser lixiviado. Ao contrário, mais ao sul, é, Mata Atlântica, Amazônia, é, com a, a, a grande quantidade de temperatura e também de umidade, esse processo todo vai ser acelerado. E a formação dos solos tende a ser solos mais profundos, em ambientes mais úmidos e quentes, e solos mais rasos, em ambientes mais secos. Em regiões mais quentes, no sul, sudeste e Amazônia, a gente tende a ter solos mais profundos, porque o intemperismo principalmente em temperismo é, da hidrólise da água, ele vai atuar de maneira mais acelerada, vai desagregar mais a rocha, vai formar uma camada maior, mas ao mesmo tempo essa água vai estar liberando esses óxidos, é, vai estar liberando esses nutrientes e lixiviando esses nutrientes. E uma outra forma de, de fazer esse intemperismo é através da oxidação, complexação, hidratação, desidratação, cristalização e troca de íons. O que é a oxidação? Por exemplo, a biotita, ao ser oxidada, ela vira uma vermiculita. E nesse processo vai causando fissuras no granito por onde vai infiltrar a água. A complexação ela é de origem orgânica. Então, líquens atuando sobre as rochas, as raízes das plantas é, e, e, e os elementos que as raízes vão liberar no, no meio ali da rocha, vão facilitar o ataque desses elementos no, no meio rochoso e vai facilitar um intemperismo dessa rocha. A hidratação e desidratação, com a chegada de água, alguns elementos eles expandem e com a perda de água contrai. E novamente esse processo de expansão e contração vai criar fissuras por onde vai entrar mais água, eventualmente vai entrar uma raiz e esse processo todo vai desagregar, auxiliar na des, na desagregação desse, desse corpo rochoso. E a cristalização é a formação de sais, pressionando as rochas. Então você tem um sal formado ali, diluído na água, no Nordeste isso é mais comum, e esse sal, na hora que a água evapora, ele ganha uma forma cristalina e isso vai forçar as paredes da rocha, auxiliando na desagregação dessa rocha. Então, no final das contas, o material de origem vai determinar os atributos do solo com textura, disponibilidade de nutrientes, composição química e também o comportamento agronômico e geotécnico. Então rochas ricas em cálcio, ferro, magnésio, tendem a formar solos mais ricos nesses mesmos nutrientes, enquanto rochas mais pobres, como o quartzito, por exemplo, vão formar solos também mais pobres. Então por hoje é isso. Tiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal, se não for inscrito ainda. Compartilha com os amigos, chama para a prosa, vamos conversar. Tiverem dúvidas, manda aí para a gente que a gente vê o que, que dá para fazer. Um grande abraço e até a próxima.